Hey, hey! hey Nossa, seja bem-vinda a mais um vídeo E hoje, eu estou aqui no Clube Piri Brasil porque tem festa nova. E o que tá acontecendo? O bagulho tá louco, gente. Alerta. Operação Apagão, festa de 2012. Fe... Festa antiga. Piririm, antiga. piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Quem é? Então, gente, como sabe, o Gary foi capturado, eu postei na aba Comunidade, eu já sabia que era a Operação Apagão. Mas é muito inteligente, meu amor, dá licença, beijo na, na asa. É, e a gente vi reforços, não estou sozinho no meu laboratório subterrâneo, por favor, me ajuda. O laboratório subterrâneo do Gary ainda existe, porque retirado esse laboratório, né? Ou oh, como é que tá que estamos aqui na Praia do Farol. Tá incrível, gente É verdade então Vamos visitar toda a sala Ó, oh, tá enfeitado Que isso Precisamos de você Deus, Sai fora Só me chama quando me precisa, né, meu bem Tinha um fantasma Parece que era da festa de Halloween, né Porque essa festa foi em 2012 em Novembro de 2012 É continuação da festa de Halloween Entendeu, gente Aqui é o Ocadouro, tá bem legal O que é isso, gente? Ah, os puffs dormindo Aí já tá em alerta Seja amigo, seja ágil Seja forte Seja tudo Ó, oh, tem catálogo, catálogo do Ocadouro Ah, sempre teve, né? Gente, eu tô me esquecendo Ó, oh, aqui tem catálogo aqui embaixo Deve ter segredo Ou eu não sei, né? Eu acho que eu, eu Nunca joguei assim muito essa festa Eu joguei poucos, eu joguei uma vez Eu acho que eu joguei, né? É, equipe se é, Equipe -se vista em um equipamento e pressione bola de neve para treinar para a grande operação. Eu vou comprar tudo, né? Porque essa festa aqui, gente, só acontece uma vez. É triste. Devia ter opera... Deve, de, deveria ter tido a operação Apagão 2 e fui a conclusão para para para revelar que Tia arte que era a diretoria, né? Né, a véia escondendo de nós, tá vendo, gente? Ah, eu já tenho isso aqui Só tem essa página? Pobreza Coloca catálogo de 2011 Catálogo de 2014 Para enganar a gente sobre a festa Porque eu queria o catálogo de 2012 2011 2014 Como assim? Explica isso aí, Ping Brasil Olha como é que tá, tá torta Ó o Gary, o Gary não, gente O Herbert, o Roberto o Roberto, você tá gordinho, hein? Parece um cururu Misericórdia Ó, oh, avião, ah, um, um torto Tá meio torto essa casa aí Vai cair esse café aí, essa loja pinguim, hein? Eu, hein? Vamos ver o que tá acontecendo aqui Eu gosto de olhar todas as salas Vamos olhar todo o estádio Ah, o estádio tá normal, legal, hein? Parabéns Incrível Ai, gente, lindo o que é que eu tenho que fazer aqui, tipo... que lindo. Ó, tem foto do, do Roberto. Tipo, tem, tem alguma coisa pra fazer, né? Será que tem um plano de fundo escondido aí? Hum, hum, hum, hum. Ah, eu já tô fazendo a missão? Eu tô na missão, gente. O que é que eu tenho que fazer na missão? Calma, que o bagulho ficou louco. Informação importante. Dez, 16 de fevereiro. Gary sequestrado, né? Nosso Gary. 9 de fevereiro. é ativa o Razer solar. Suas ordens. Fritar a serenabasta do Herbit e desativá-la. Entendi, entendi. Na verdade eu não entendi, né? Ontem, oh, tem, tem. Ou oh, o Herbit é pra.. É só pra assinante. Já o crush que né? Ninguém quer esse caranguejo, velho. Né? Oh, Ó, uma bola. Misericórdia. Olha está vermelha. O Hervit dominou o Clube Pinguim. E está roubando toda a luz do sol, sem ela vamos todos congelar. Somos pinguim, meu amor. Pelo amor de Deus, essa aí foi a pior. Nossa, não vou oh. Enfia a cara, vira a e enfia a cara no chão. Uhum, uhum. As ordens são infiltrar se na base do Everett e encontrar o terminal de segurança e desativá-lo. Desativá Use esse disfarce para não ser detectado. Então temos que ir pra lá Acho que eu já tô aqui, né? Ah, eu já tô Ah, eu até vesti já o caranguejo Será que tem dança especial? Duas bolas segurando a bola Uhum, uhum É verdade, nisso é verdade, não então, Tá, o que é que tem que fazer aqui? Eu não sei, gente Ó, oh, tem um caranguejo ali, eu pensei que fosse eu Isso aqui é o subterrâneo do... Oi! Ai, que fofo, gente. Esse caranguejos. Capturado. Uhum, uhum, entendi. Eu nem sei onde é que eu tô mais aqui. Tá. A EPF foi destruída. Tá pegando fogo. Eu gostava dessa EPF, hein. Eu sou dessa época. Pega fogo cabaré. Fogo na xereca. Ô. Oh. Gente, misericórdia. essas coisas que eu falo em vídeo. Ai, eu gostava dessa EPF. Muito melhor do que... A IPF era a coisa mais inovadora, tipo, para mim essa daqui é moderna. Tinha o um tubo aqui laba... para ir pro laboratório do... do Gary, agora não tem mais. Na caldeira tem um PIN. Ah, eu nem busquei o PIN. Ai, ah, é muita coisa nessa festa. Olha, gente, que desgraça, velho. Que ótimo. O PIN, qual é? Você encontrou altares. Ah tá, aquele negócio pra você ficar gostoso. Vamos na cabana buscar o nosso outro pin. Eu não posso gravar vídeo muito longo, porque senão vai travar o bagulho. Aqui, a pata do nosso urso. Você encontrou a pata só lá. Ainda pergunta, né? Você quer colocar no inventário? Misericórdia, hein? Hoje se soltam. Bem pobre, hein? Ah, mas eu gosto dessa versão. Algumas coisas eu gosto. Olha essa praia. É bom ver as coisas antigas também. Mesmo que não tem festa, Porque o clube princípio Brasil é mais moderno, né, gente? fez nada, não. Esse, berg, esse clube antigo, velho. Olha esse puff esquizofrênico. Tomava. Os puffs antigos tem cara de aqui, Ah, primeiro deixa eu falar, o dojo mudou, gente. O dojo tá incrível. Tá com aquela sala do lado. Em 2012 de novembro ainda era assim, não acredito. Achei que os tatame ficavam aqui. Nadadeiras voadoras. Que legal, velho. Isso do João era incrível. Ah, eu não quero comprar nada, né? não. Não tenho um dinheiro, sou pobre. De cadê o X esse bagulho? Não tem um X. Botei que ver tudo. Ah, só era abrir a página. olha eu toquei. bam bam bam pão, pão, pão, pão, pão de queijo. Aqui tem um vídeo pra gente assistir. Ah, era o desafio ninja água. Então vamos lá, gente. Praticamente tá tudo escuro por causa do alert. O que aconteceu aqui? Mostrar mapa. Ah, entendi. Mentira, eu tô falando entender. Foi só pra me achar esperto. O que eu não entendi foi nada. Ah, eu acho que tem que subir. Tem como quebrar aqui? Eu não sei jogar um jogo de pinguim. Gente, é muito difícil. Né? Eu não sabia que seria tão difícil assim. Tá, onde é que eu tô? Eu, tipo, você eu tá entrando em Narnia. Pra onde é que eu tô indo? E, tipo assim, pra onde que eu tô indo, eu continuo indo, né? É pra fazer o que aqui? Tem... Tô na base do Everf. Na base de quem aqui, gente? Ah, Aqui é para me teletransportar. Vou perceber agora, gente. Já tinha me tra tra transportado, mas eu. Vou perceber agora. Isso aqui, faz, isso aqui faz alguma coisa, mas no celular é difícil. É aqui onde está tudo acontecendo. Tá, vamos aqui. Tinha uma seta apontando, velho. Eu não acredito. Que ódio. Tá, como é que sobe? Ó, oh, amigo, me ajuda. Aí, quer ver, tem outra seta. Como é que sobe, velho? Ah! Entendi. Você tinha que voltar. Hum, mentira, eu não entendi, não. Não sei como é que eu fiz isso, mas tudo bem. Acessar o terminal de segurança. Aqui, o nosso objetivo. Mova os blocos de segurança para obter o cartão de acesso. Aqui. Ih, gente, calma aí Calma aí que o bagulho ficou louco Como é que eu vou mover isso? Ok, acabou a festa Cancela a festa Cancela a festa Gente, não tem como fazer isso No celular, velho Não tem como Eu já tentei de tudo Mentira, não tentei nada Só tô afobado Gente, eu tô ficando desesperado isso eu não consegui, deixa eu ver. Vou pegar o mouse aqui Mouse, você segura Segura e arrasta o mouse Gente, agora? Eu não acredito, velho Gente, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente, na moral Easy Game Como eu fiz isso? Eu não sei como é que eu fiz Eu, eu quero saber eu faço as coisas, tipo assim, do nada, hein? não sei. Pô, oh, gente, eu só era mais esse, hein. Gente, não vai ter mais esse, não, né? De fazer essas coisas aqui. Misericórdia. Mas que cu, hein? Esse cara é eu adoro essa festa, na moral. Nossa, pior festa de 2022. <risos> Eu aprendi, gente. Eu sou muito inteligente. Só demorou uma hora e 44 minutos pra mim aprender, mas eu aprendi. Você tem que pressionar e segurar. Dá dois cliques. Calma, errou. Calma, de, de primeira eu vou cortar. Dois cliques, segura. Calma, gente. De primeira, de primeira. Dois cliques, segura. Calma, gente, de quarta. De quarta é mais gostoso aí. Segura Aí você vai conseguir arrastar Gente, já é um tutorial para vocês Que joga no celular Acesso permitido Atualizando, segurança acesso ao nível 2 Ah, vai ter mais? Vai ter mais não, né? Easy Game, gente